aconteceu no sábado, a eh, Bahia Fest, não é? um, eh, ou dizer, um grande show uhum. que aconteceu eh, na tarde de sábado e que foi até eh, anoitecer na Bahia de Luanda, que contou com a participação de vários artistas angolanos, mas que teve um, um artista eh, que foi cabeça de cartaz, um artista de dimensão internacional, <risos> norte-americano, e que proporcionou um momento é, único, não é? Rick Rose, em Angola. A certeza que o público deve ter ido ao rubro, o público deve ser adorado pelos vídeos. O público curtiu muito de ter um show com uma estrela internacional no nosso país. E o Rick Rose que não ficou apenas pela, pelo palco, não ficou apenas por dar boa música a todos que estiveram no show, mas também passou pelas nossas periferias e deixou uma macita. Era, eram 100 dólares para cá muita gente comentou sobre a atitude de Rick Rose sobre o altruísmo é? sobre sentir a Solidariedade, dor do próximo. Ao próximo sentir a dor do próximo e dizer não, eu vou uh, estando com estas pessoas ou eu vou visitar estas pessoas da preferia que nunca tiveram a oportunidade de me dar um abraço e se aliás já ouviram a minha música e nunca sonharam estar comigo e mais, vou deixar aí um, um sem paus para melhorar ou para ajudar alguma coisa nas suas hum. vidas o Rick Ross, assim como grande parte dos artistas a, a, a, americanos, aqueles que conhecem a África, aqueles que já ouviram falar do, do, do, do nome de Angola, eles têm consciência de que a, não são só rosas. Aliás, muito, a, há muito mais espinhos do que rosas. Isto é, a dificuldade aqui é enorme, é gritante. Os níveis de, de pobreza, não é a carência que tem o nosso povo. É, o facto é que um dia, depois do, do grande show que fez na Baía de Luanda, o, o Rick Ross vai visitar é, o Prenda e, como mostram as imagens, é, de forma... Parece-me muito genuína, muito verdadeira, muito pura. Abraçou as nossas mamães, fez a diferença, atendendo também a necessidade que têm essas pessoas, não é? Que estranharam, não estavam, não estavam nada à espera de ver o Rick Ross. De repente, assim, surgir no seu bairro, imagina a reação que você teria. É um artista, repito, de enorme dimensão, de, de, de dimensão internacional. E que ajudou e viralizou, porque ele partilhou isto nas suas redes sociais e artistas como The Rock e outros tantos jogadores, alguns da NBA, comentaram, Uau. não é? Eu vi, fui ver a, a, o número de comentários que tem uma foto normal do Rick Ross e tem em média 2, 3, 4 mil comentários. Mas o post dele na periferia tu Prenda, em menos de 24 horas Teve mais de 13 mil comentários Mais de 13 mil é, é, é, é. comentários E curiosamente Eu ainda não visitei a, a página dele Agora, <risos> hoje Mas até ontem Tinha sido o único post que ele fez aqui no nosso país Uau Foi o único post que ele fez aqui no nosso país Ele não, tirou, não postou foto nenhuma do, do show. show Ele não postou foto nenhuma no hotel Fez nos stories dele A única foto que ele postou no feed dele, fotos e vídeos, foi na periferia do Prenda. Uau. Que tem, vou repetir, mais de 13 mil comentários E ele ainda deixou algum conselho, isso, isso é fixe, que ele, ele deixou um conselho a uma menina. Nós vimos o vídeo e tinha a legenda no vídeo, oh, escreveu, não estava em português, mas ele disse à menina, yeah. sim, para sonhar grande, vamos ver daqui a pouco, para sonhar grande, porque ela é uma rainha e podemos ver, podemos ver, por favor, assim eu consigo ler e, e, e traduzir a legenda, porque eu achei muito interessante o que ele disse à menina, que é dar força, imagina uma estrela internacional dizer, yeah. olha... Podes sonhar alto, que se calhar eu também tenho esta história. Se calhar eu vim de um lugar que nunca imaginei chegar onde cheguei. Olha o Rick Rose a receber o carinho do público do Prenda. Tão sim. bonito isto. Oh, wow. E tem-se falado também muito sobre o facto. É, é este o momento. Sim, sim, sim, para sempre sonhar grande porque é uma princesa, é uma Sim. rainha, aliás, é a Queen, e sempre a ouvir os seus parentes, mãe, pai. Ouvir pai e mãe, aliás. é. Ok, honrar pai e mãe. Olha, uh, viralizou também, falou-se muito sobre isso. Eu não sei se motivado pelo o que viu, pela necessidade das pessoas, por estar na periferia, o facto é que há uma, há uma passagem uh, em que o, o Rick Ross diz que gostaria uh, de reunir com o Presidente eh, da República não é? e nós ficamos assim, eu perguntei-me reunir, ok, o que é que o, o Rick Ross eh, gostaria de, de falar com o nosso Presidente Sim. da República, não é? Será que sobre o nível de vida das pessoas, sobre as necessidades, o que é que ele teria a falar? Não é? é esta pergunta que eh, muitos estarão a, a, a fazer e que fica no ar porque... Ele, até, até onde a gente sabe, não reuniu com o presidente. Vamos ficar por aqui, esta primeira parte vamos encerrar, desta forma não é? Vamos encerrar, mas muitas outras coisas aconteceram durante a semana. Nós vamos spill all the juice, como se diz, vamos despejar o chá, ou melhor, vamos pôr açúcar no chá e vamos contar tudo o que aconteceu. Tem uma história muito interessante do Mona Nicasto e do Pai Profeta. Mas isto, amanhã, pelo para o seu